tudo bem com vocês bem-vindos ao meu canal eu sou a Silvia de Barros e hoje nós vamos fazer um tônico de crescimento tem muita gente que vem me pedindo para fazer receitas que aceleram o crescimento capilar então eu decidi fazer um tônico capilar esse tônico de crescimento eu pesquisei muito antes de fazer porque eu fiz a mistura de vários tônicos que eu fui vendo os chamados de óleo bomba então eu fui pesquisando fui vendo e eu fiz o meu tônico de crescimento. Agora, se vocês tiverem algum produto que não se dão bem ou não tiverem a encontrar, não precisam, de fazer, não precisam de pôr, podem substituir por um produto que vocês gostem ou por um produto que vocês acham que dá um efeito melhor ao vosso cabelo. Vamos fazer o nosso passo a passo e eu vou vos mostrar como é que eu fiz o meu tônico de crescimento. Para fazer o tônico de crescimento, nós vamos precisar de um recipiente. Eu vou estar a usar um de vidro. Se vocês quiserem usar um de plástico, podem usar, mas eu aconselho mesmo um de vidro. Cravos da Índia. Carne em pó. Mas quem quiser pode estar a usar em pau também. Alecrim fresco. Eu vou estar a usar o fresco, mas vocês que quiserem podem estar a usar o seco. Gengibre ralado. Óleo de coco. Óleo de de rícino azeite, mas neste caso eu vou estar a usar o meu olho caseiro de cenoura e por fim eu vou usar o olho de aloe vera quem não tiver o olho de aloe vera não precisa de usar, é opcional o alecrim, eu comprei um punhal, se é o que eu posso dizer, de alecrim vocês podem estar a usar, se vocês comprarem em frascos assim, vocês vão usar um frasco desse dependendo do teu tamanho de do frasco que eu vais, que eu vais fazer o olho ou hum, se estiverem a comprar em saquetas, em uma saqueta, tomei a saqueta. Eu estou a usar todo este alecrim, Fecho. o alecrim já está aqui todo, agora vamos usar o jibre. eu pus 10 cravos na Índia. vou usar 3 colheres de canela, lembrando que quem tiver a usar os paus de canela são 3 paus de canela, como vocês podem ver está assim, Eu vou usar 2 colheres de óleo de ricino. De óleo de aloe verde, 10 colheres de óleo de coco, aqui foram 10 colheres de óleo de cenoura caseiro, ele está nesta consistência. Aqui eu vou adicionar mais 5 colheres de azeite. Este é o resultado final. Então meninas, esse aqui é o nosso tónico de crescimento, ela é fácil de fazer, não leva muito tempo, os benefícios dos ingredientes que foram usados aqui, como já é sabido, eu vou deixar no meu Facebook para vocês acompanharem, para vocês verem antes de usarem ou antes de fazerem o tônico para vocês verem qual é o efeito que tem cada ingrediente que foi posto aqui se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tônico de crescimento deixem nas minhas redes sociais ou deixem também aqui nos comentários As minhas redes sociais eu vou deixar aqui no canto se vocês quiserem outros vídeos como esse deixem o vosso like compartilhem e deixem lá nos vossos comentários que eu vou ter o prazer de lê-las o vídeo de hoje foi este então fiquem bem beijinhos